Oi, vamos falar sobre queimadas e estratégias de controle? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangue Neto, muito agradecido por acompanhar o canal. Um dos assistentes aí, né, um dos que acompanha os vídeos, o Arilson, pediu para fazer um vídeo sobre queimadas e estratégias que o produtor rural pode adotar para evitar as queimadas. Ok, deixa eu tentar trazer algumas ideias aqui para a gente. Talvez a primeira delas é qual é a função do fogo numa propriedade, ou como é que o fogo vem sendo utilizado, e aí a gente tem que entender que não é de agora, e não é o, o, o produtor rural malvadão que vai lá fazer as coisas, isso é ancestral. A gente sempre usou o fogo para limpar um ambiente. E por que, que usava o fogo? Fio, se você já pegou uma enxada e tentou limpar uma área, uma braquiária na enxada, você sabe que o fogo vai fazer o mesmo serviço em dois minutos, enquanto você vai demorar uma semana. É diferente quando você tem mais acesso à tecnologia. Então hoje, por exemplo, os grandes produtores, imagina, por exemplo, uma usina de cana-de-açúcar no interior do estado de São Paulo. Há anos que já vem sendo feito um processo evolutivo é, na, nas plantações em que já não se queima mais cana. Poucos ainda continuam queimando. Porque foi se entendendo e a legislação apertando também, mas com o tempo para o desenvolvimento do, do maquinário, então hoje já não se queima mais. E aí, entendeu-se vantagens também de não queimar. Mas, voltando, os índios usavam o sistema, e usam o sistema de coivara. O que, que é isso? Entra na mata, faz uma abertura, abre uma clareira, taca fogo e ali, enquanto a clareira está sendo limpa, eles plantam, colhem durante alguns anos e depois abandonam aquilo para a floresta voltar a usar. Ok, na floresta, legal, numa escala menor, legal, mas e aí quando a gente derruba a floresta? Ou antes, em alguns lugares, o fogo tem um, um, um papel ecológico importante, o cerrado, por exemplo. Então, olha, o cerrado tem condições climáticas ali e, e de solo, é, normalmente é um solo mais empobrecido, pouca água, né? uma, uma época do ano essa agora, muito seca, e as plantas, então, elas vão crescendo e, e se adaptando a esse ambiente. Então, muitas vezes são plantas mais lenhosas, mais duras, né? com ramos mais duros, estratégias para a planta se manter. E essas plantas, na hora de degradar e liberar os nutrientes que elas incorporaram, elas demoram muito mais tempo, porque o ambiente é seco e porque elas são mais duras. E aí o fogo vem, natural, né? de quando em quando, por um raio, por exemplo, ele vem e faz uma limpeza e disponibiliza o nutriente novamente para a planta. ok? Então, no cerrado, ele cumpre uma função importante. Algumas sementes de plantas do cerrado, elas precisam do calor do fogo para poder sair da dormência e emergir, nascer. Então, o fogo não necessariamente é ruim e vai depender do lugar. Isso é diferente, por exemplo, na, na Marta Atlântica, numa região mais úmida, na floresta amazônica, onde o processo de ciclagem ele é muito acelerado por conta da temperatura e da umidade. Então, aí são outros 500. Acontece que nessa história, a gente durante séculos foi acostumado, é, é um processo também cultural, de queimar o pasto periodicamente, porque logo depois a gente vê a grama voltando verdinha. Um, um processo rápido de recuperação de pasto. O que é que a gente não sabe, ou a gente não sabia, mas com o tempo vai aprendendo? Né? E aí é, é ciência, é tecnologia. Na hora que queima o pasto... É, é legal, a grama volta, mais verdinha, volta. Por quê? Porque na hora que você queimou o pasto, aquele nutriente que estava incorporado, é fósforo, potássio, e aí principalmente no cerrado, principalmente potássio, ele é disponibilizado novamente para o solo. E aí a planta consegue ter acesso mais fácil a esses micronutrientes. A gente estava falando ah, em, em vídeos passados, de fatores que auxiliam ou que dificultam o crescimento de uma população. Fatores limitantes do, do crescimento de uma população qualquer. Então, os nutrientes e micronutrientes que estão presentes no solo, eles também são fatores limitantes. Né? Se um deles estiver faltando, a planta vai adoecer ou não vai crescer direito, ok? Então, essa ciclagem de nutrientes é necessária e muitas vezes o fogo vem para cumprir esse papel. O negócio é que a gente desmatou demais, colocou pasto demais e faz isso a todo santo ano. E aí a gente perde muito nutriente porque isso tudo, se acabou de, de queimar o pasto, dá uma chuva, os nutrientes vão ser lavados. O vento bate, o nutriente vai ser retirado do lugar. Ok. Então, a gente foi percebendo com o tempo, estudos foram sendo feitos com o tempo. Então, o fogo tem lá o, o seu benefício, mas tem o seu malefício. Imagina um lugar de cerrado, por exemplo, uma floresta americana, aprendeu isso no, nos parques nacionais deles lá. Né? Deixa muita matéria orgânica se acumular, sem o controle que o fogo exercia. Quando vem um, um, um fogo, aí o negócio sai é de controle. Então, existe um manejo de fogo, adotados em muitos parques, né? e isso é pensado aqui no Brasil, no, no Brasil também, de periodicamente é, usar o fogo para reduzir a quantidade de matéria orgânica presente no lugar. Porque se não for de uma maneira controlada e vier o fogo, o negócio sai de controle e aí o, o prejuízo é grande. Ok? Mas, então, dada essa introdução... Na história, o fogo, então, não é porque pega fogo que ele é o inimigo, ok? E não é porque o agricultor, às vezes, é obrigado a colocar fogo, e hoje a gente sabe, a maior parte é pequeno produtor. O grande faz também, faz, mas a maior parte é o pequeno produtor, porque o cara não tem como fazer, não tem os insumos, não tem o maquinário para fazer diferente. E aí ele taca fogo, porque é isso que ele aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o avô, né? com o bisavô, o tataravô. Então é um processo cultural, ok? Algumas estratégias eu até já sinalizei aqui no, no vídeo. Mas antes de, de chegar nas estratégias, ainda tem mais uma coisa que a gente precisa saber, que é o, o que é o fogo, como é que o fogo queima? Né? Ou o que, que é preciso para que um incêndio aconteça? Precisa de oxigênio. Né? Sem oxigênio não ocorre a combustão. Então, oxigênio tem bastante aí na atmosfera, então, ok. Qualquer lugar, é lugar. Precisa de alguma coisa que inicie a combustão. Isso pode ser uma latinha jogada lá no, no meio do mato, que vai concentrar raios do, do sol, vai concentrar o calor do sol, isso pode gerar combustão. Pode ser um, um, um caco de vidro que, que esteja... Lançado na beira de uma estrada e vai fazer aquele processo de lente e vai tacar fogo em algum lugar. Pode ser uma bituca de cigarro, pode ser intencional. Né? O cara está indo lá com a tocha para queimar a mata mesmo. Então, pode ser vários fatores que iniciam fogo. E é preciso ter mais uma coisa. É preciso ter o material combustível. No caso... Da, das pastagens, é a grama seca. Se a grama estiver verdinha, estiver úmido, isso não acontece. Ok, então conhecendo essas coisas, a gente já tem ideia de um punhado de estratégias que a gente pode, pode fazer. Primeira delas, na hora que você estiver planejando a sua propriedade, talvez você queira planejar as estradas e os acessos beirando a cerca da sua propriedade. De maneira que a própria estrada... Né? ou o caminho de acesso, seja um lugar desimpedido de, matéria, de material orgânico, de tal maneira que na hora que o fogo chegue de um lado ou de outro, ele encontra ali um lugar onde ele não tem matéria orgânica para queimar, e portanto o fogo se extingue por ali. O cuidado é sempre pensar também, se você tiver árvores, o pior fogo que tem é aquele fogo de, de copa, porque você não tem o que fazer e vai matar muito bicho com isso. E você evita fogo de copa se você mantém a parte de baixo mais limpa. Isso pode ser com controle periódico, né? ou pode ser com ou pode ser com, com rebaixamento, pode ser o próprio gado que está indo pastar no lugar. Não estou falando de levar gado para ir pastar na, na, na área nativa, na floresta nativa. Eu estou dizendo de floresta plantada, por exemplo. Né? Ou, ou de, de, de cordões de vegetação. Cordão de vegetação pode ser uma outra estratégia. Né? Na sua propriedade, nas divisas, colocar uma linha, duas ou três de árvores, de tal maneira que você tenha uma quantidade menor de, de capim, né? de matéria seca, que o fogo possa tenha que atravessar. Ok? Então, você pode fazer uma estrada, pode fazer uma linha de árvores, você pode fazer uma linha com trator, vou ver se eu mostro uma aqui em casa que o, o produtor fez, a, a montanha estava começando a pegar fogo, ele veio com trator na beira da cerca dele e arou morro abaixo, aquela área, de maneira que quando o fogo chegou ali não tinha como passar para o que era dele, porque é dele, né? então pode ser uma estratégia também. E manter os aceros sempre limpos. Aqui em casa mesmo eu faço essa estratégia, vou mostrar. Tá, vou mostrar, mas não vai ser nesse vídeo, vai ser no próximo. Que para variar, esse daqui já está longo demais. Vamos fracionar e tem a parte 2. Então, se estiveram curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito. Tem um grupo no WhatsApp onde a gente está trocando umas ideias. E tem a possibilidade, se você estiver pensando em vir aqui para o sul de Minas, ó, eu posso ajudar. Estou né? em contato com, com produtores, com terrenos, com imobiliárias e, e posso ajudar nessa transição. Né? Lugar legal, cidades boas aqui, aqui perto, né? dá para juntar o útil ao agradável. Perto de São Paulo, perto do Rio de Janeiro, perto do Vale do Paraíba, tiver interesse, dá um toque.